Oi, gente! Eu sou a Tata e eu estou aonde você deveria estar: em casa. Vocês estão em casa também? Então, bem-vindos à área da minha casa. Eu ia gravar lá dentro, achei que ficou muito escuro, aí depois eu ia gravar na cozinha, achei que não ficou bom também, aí eu ia levar vocês pro meu quarto, né? achei que ficou bom, e aí aqui é achei que ficou bom. Enfim, nem sei por que tudo de explicação. Quarentena, né, amores? Quarentena voluntária. Quem também tá em quarentena voluntária ou então. Quem que tá tendo oportunidade de poder ficar em casa porque o patrão liberou, ou então porque você mesmo, seu patrão, se liberou, ou então porque a escola, a faculdade liberou, deixa aqui nos comentários que eu quero saber momento da gente se mobilizar, momento da gente botar a cabecinha para pensar um pouquinho, né? Oportunidade, crise é sempre uma oportunidade pra gente o quê? Parar e rever tudo que tá acontecendo na nossa vida, né? independente de qual seja a crise pode ser a pior crise de todas como essa no, no momento tá sendo muito ruim tá sendo muito triste porque envolve saúde né quando envolve saúde envolve morte de pessoas e o vídeo não é sobre isso nem sei porque que eu tô indo pra esse caminho mas enfim tô realmente muito preocupada com você que me assiste muito preocupada com quem me acompanha lá no instagram se não me segue lá no instagram não esquece de seguir tá bom e o vídeo de hoje é pra ser uma coisa assim tá conversa já que eu trouxe vocês pra casa já que, meu amor, já que tu tá aqui em casa, né? O que, que, que me resta? Conversar contigo como, como se tu estivesse aqui. Eu tô aqui, ó, na área da minha casa batendo papo. Então, vamos lá. Teu caminhão passando que tu vai cagar. Tudo, Mar, beleza. Gente, tenho recebido muito lá no meu Instagram. O drama do título, o drama da Thumb, Que é como que eu vou fazer pro meu coração sobreviver a essa quarentena, tá como como o distanciamento social ele ele resultou em três situações quando se trata de coração a primeira que eu vou começar a falar já é quando você convivia com aquela pessoa no ambiente externo e agora não tá podendo haver o um crush não tá amor, não tá né hum. O boy, a mina ficou lá, né? Era da faculdade, né? Hum, era do colégio, né? Acertei? Não, era do trabalho? Era da academia. Putz, agora não tava podendo ver. Do curso de inglês. Hum, acertei? Me conta se acertei. Se acertei, deixa aqui nos comentários. Ah, cara. Acontece, né? Acontece. Distanciamento social aí, tu tá tendo que ficar em casa com a tua família ou então às vezes com, com sei lá com ninguém sozinho há uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês também é que tu não precisa ter alguém ou estar tá com alguém para poder estar tá bem aquela coisa de sempre né gente que eu sempre falo para vocês fica de boa aí te ama te cuida vai fazer coisas que tu gosta que nem sempre tá junto com alguém é bom tem casal que tá se matando aí dentro de casa porque não tá aturando um ao outro então às vezes tá em casa de boa nem é tão ruim assim então ainda vai poder falar com várias pessoas ó como é, tem vantagem tem muita vantagem ser solteiro tem muita vantagem ser solteiro então o que que eu tenho para te dizer o que que eu tenho para te dizer meu amor como é que você tá fazendo para fazer para comer pedindo comida ou então indo no mercado sorrateiramente rápido uma pessoa só da família né pedindo o que, que tu tá fazendo para comprar coisa online compras online na real pode ser uma oportunidade né para muitas lojas que não tinham e-commerce e fazer e-commerce tá comprando online tá pagando os boletos como? online estudar tá estudando como tô vendo um monte de colégio faculdade aí online curso online tudo online então para namorar vai fazer como online também né para manter o contato com aquela pessoa online também aí tu vai me perguntar mas tá, tá como tá tá pelo amor de Deus tá tá como meu amor eu não sei Tu que sabe aí? Qual que é o teu contato com aquela pessoa? Porque a gente acha que é todo mundo igual, né? A gente acha que ah, é no Instagram, tá todo mundo no Instagram. Mas às vezes não, tem muitos de vocês que nem tem Instagram, tem muitos de vocês que o, o crush não tem Instagram. Uhum. Não tem uma palavra melhor que substitua crush, né? Eu não gosto de falar crush. É crush parece ah, crush, mas sim, a pessoa que tu tá apaixonada. Não achei até hoje uma palavra pra substituir isso. Então eu sei que tu vai receber muitos conselhos dizendo que o negócio é o Instagram, o negócio é o Facebook, cara chama no WhatsApp, não sei, não sei, chama aonde tu tem contato com essa pessoa, independente de onde for, arranja aquele mesmo papo de sempre, assuntos em comum pra falar com ela, o corona é uma desgraça? É, mas é um ótimo assunto, né? é um ótimo assunto, por quê? Porque tu vai, tipo, tu vai demonstrar é, preocupação. Aí eu vou ter que largar lhe uma dica. Eu queria que fosse um papo, não queria que fosse dica, mas assim, não vem perguntando de graça, né? Nem falando de graça, nem dizendo que a tua mãe tua volta com sintoma do coronavírus. Não precisa, não precisa. Vai falando de, sei lá... Coisas legais que tu tá conseguindo fazer, cursos, indica alguma coisa, fala que tu viu tal curso lembrou da pessoa, posta uma foto bem bonita, bem bonito, intencionalmente, é, falando alguma coisa na legenda que tu sabe que vai chamar a atenção da pessoa, sabe? Assim, cara. A outra situação, que não é essa de tu ter perdido contato, é quando a pessoa não tinha ninguém, mas não encontrava ninguém na vida real. Eu ia pro colégio com um bilhão de gente, não encontrava, Eu ia pra faculdade. Com o bilhão de gente não encontrava. Aí, tá em casa sozinha, criatura. Como que vai fazer agora? Se no meio de um monte de gente ela não encontrava, como é que vai encontrar alguém agora? Como eu te pergunto, eu mesma te respondo pela internet também, óbvio, na internet tá safando a nossa vida, né, gente? Pelo... Imaginou? Imaginou essa crise sem internet? Sei lá o que que ia é, estar tá acontecendo. E aí, o cá ajudar vocês, vocês estão ligados que shop é patrocinador do Love Drama e shop tem o quê? Um desconto gigantesco ficou pro o tinder gente quando a shop agora tem tinder Gold também quando a shop tem tinder Plus é um site que tu vai entrar lá e tu vai comprar o tinder Plus ou o tinder Gold por lá para quê? para tu poder conhecer várias pessoas e atualizar a tua agenda de contatinhos atualizar os crushes ou quem sabe criar um novo crush aí até se o teu caso é o caso anterior que eu falei que tu era apaixonado por alguém e tal e tava quase engatando então não tava rolando mas pelo menos tu via a pessoa e não tá rolando Pega essa dica, amigo. Pega essa dica. A Kodashop dá descontos gigantescos. Tá com mais de 50% de desconto agora, nesse exato momento, pra tu poder assinar, fazer assinatura semanal, assinatura mensal, assinatura anual. Tu escolhe, tá? E ainda tem muita chance de aumentar esse desconto. Eu não sei quando que você aí vai estar vendo esse vídeo, mas tem chance de aumentar o desconto ainda. Enfim, primeiro link aqui na descrição, baixa o Tinder. Vai lá, conversa com as pessoas, dá uns matches, Não seja tão exigente. Eu vejo que tem pessoas que são muito exigentes no Tinder, Acabam não aceitando a maioria E aí às vezes passou várias pessoas legais Porque tu sei lá né Inventou que tu só gosta de loiras Sei lá. Por falar nisso, vocês viram o último episódio do Love Drama? Vou botar no card aqui em cima, que era o Tinder da vida real. Sim, a gente fez um Tinder da vida real. Era uma mulher a protagonista, mas tem outros episódios ainda que os homens vão ser os protagonistas. Calma, calma, muita calma. E aí ela escolheu os meninos que ela gostava e os que ela não gostava. Os que ela queria conversar e os que ela não queria. Foi bem legal, bem legal mesmo. Vou botar no card aqui pra vocês verem. Enfim, vai, vai pro Tinder, meu amor. Vai pro Instagram vai pra onde tu gostar pra procurar ali as pessoas, vai procura pessoas da tua cidade procura pessoas da, teu, da tua região do teu bairro, do teu colégio, descobre ver se não tem alguma hashtag, bota na localização é, procura dentro de perfil, tipo assim, ah, o perfil do colégio, vai lá no perfil do colégio o perfil da faculdade, vai lá no perfil da faculdade, vê quem segue, vê amigos em comum e vai, e vai, conversa com várias pessoas é bom pra passar tempo, é bom pra tua sanidade mental, juro se tu tiver aí já com preguiça, já não tem mais que Fazer, Tata, não aguento mais. Inventa isso, vai, vai conversar com umas pessoas aí se você está solteiro. E a última situação é o quê? É, tu já tá namorando, já tá casada, já tá juntado e tu tá quase que separando do teu namorado, né? Esses dias eu vi uma matéria que dizia que os casos de separação aumentaram consideravelmente na China e não é para menos, né, meus amores? Não é para menos. que pensando que talvez essa quarentena aqui no Brasil tenha que se estender um pouco mais, então a gente tem que, que tomar nossas providências, né? Então, assim. The cat Fica de boa, não compra briga por nada, escolha suas batalhas. Se você tá aí quase se matando com o teu amor, com o teu namorado, com o teu marido, sei lá o que chama, a pessoa que vive contigo, vai por mim, meu amor. Escolha suas batalhas, não briga por qualquer coisa, começa a inventar umas coisas que vocês gostam juntos. Vai lá, pensa lá no início do namoro, o que, que vocês faziam, assim, sabe aquelas coisas assim de perrengue de início de namoro que às vezes a gente não faz é, porque falta intimidade com a pessoa, ou então, ou então não arrisca uma uma coisinha nova porque tu tá fica sem jeito? Então, agora é a hora de tu fazer isso. Por que não, né? Aproveitar aí a, a quarentena para poder é, melhorar ainda mais a proximidade de vocês. E se tu não estiver aguentando a pessoa, conversa com ela, cara. Ai, pra mim tá difícil. para mim tá difícil da gente ficar convivendo junto no mesmo cômodo. Me dá um dia e faz esse desafio. Bota o um desafio aí para vocês dois mesmo. Ai, duvido a gente ficar um dia sem, sem se ver. Fica aí, vem TV que eu vou ficar lá lendo um livro. E é isso aí. Beijos. Entendeu? Inventa uma coisa aí. Mas o que eu quero é que vocês estejam bem, estejam com a saúde mental, emocional e com o coraçãozinho de vocês quentinho. Ah, gente, foi isso. Se vocês quiserem, eu posso gravar mais vídeos, mesmo não tendo indo lá para o estúdio. Eu posso gravar aqui de casa sem problema nenhum. Eu vou adorar. Deixa aqui nos comentários ideias, sugestões, ou o que, que você achou desse vídeo, tá bom? Foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau!